Opa, então, dessa vez eu vim com um outro vídeo aqui de tierish, porque, sei lá, eu tô sem o que fazer de vídeo aqui. Então, eu vou classificar dessa vez as comidas que eu gosto. No caso, a tierish tá aqui do tipo, nunca provei, odeio. Se for a única coisa que tiver, eu como. Ok, gosto, adoro. E que tá na lista das favoritas. E eu tenho isso aqui hoje pra classificar, então bora, né? Quente. Eu nunca provei kimchi, mas algumas pessoas me sugerem que provar, não sei porquê. Mas como eu nunca provei, eu não sei como é, então vou deixar eu nunca provei mesmo. Bife. Olha, vocês devem achar que eu sou uma psicopata, por não ter colocado na lista das favoritas, ou adoro. Mas é porque, sei lá, desde criança eu tava acostumado a comer muito bife. Eu geralmente comia muito bife mesmo. Então não é que eu enjoei, mas é porque eu não vejo a mesma graça de sempre. Mas ainda assim gosto de bife. Bolo. Não, não, não, não. Errado. Sempre que tem um bolinho que seja de chocolate porque os outros sabores eu não gosto Eu acabo comendo sobremesa, café da tarde e adoro um bolinho de vez em quando Então é, chocolate, eu amo chocolate Tem gente que acha que eu não ia gostar de chocolate por eu não gostar de leite mas eu acabo gostando de chocolate em si. Tanto que nessa Páscoa eu, eu ganhei um ovo assim da minha vizinha. Inclusive, salve aí vizinha se você estiver assistindo o vídeo. Que era basicamente um ovo de. Um ovo que o chocolate era da Itália. E meu Deus, eu acabei de comer hoje, tava tá delícia. Porra, recheada! Eu não digo que eu adoro e nem que é meu favorito, mas também não tá nível ok. Porque assim. Eu como porra recheada porque a minha avó faz e eu sempre adoro. Como café da tarde, não como comida. Mas é realmente muito bom porra recheada. Então, gosto. Sushi. Nunca provei sushi também, tem um japonês aqui do lado, que eu não sei se ele vende sushi, meu pai disse que é churrasco lá, mas sei lá. E por enquanto eu não pretendo provar sushi, por enquanto. Coxinha. Sério, eu odeio coxinha, eu não vejo graça em coxinha. Eu já provei coxinha sim, só que eu achei super sem graça. Tem gente que vai querer me matar aqui pra eu estar falando isso, mas eu não gosto de coxinha mesmo. Mel. Sério. Teve uma época, que essa época era quando eu tava com Covid, que eu pedi mel pra minha mãe. Eu pedi pra minha mãe descer aqui na lojinha de mel, que tem aqui na frente da minha casa mesmo, e comprar o um mel quando eu tava de, com Covid, por causa da garganta. E no fim eu acabei viciando em mel, não só pela garganta, mas sim pelo sabor dele. É muito bom. Quem não provou, eu recomendo que prove, só toma cuidado pra não viciar, porque isso aqui é tipo maconha. Almôndega. Eu amo almôndega. Sério, sempre que tem almôndera aqui, quando não tem nada, na verdade, eu também peço almôndera Ou nem quando não tem nada, tem vezes que eu peço almôndera assim, porque é muito bom Espaguete Eu vou deixar em ok, vocês devem achar que eu sou uma mentirosa Por colocar espaguete em tudo, que eu amo espaguete, mas essas coisas Só que é porque assim, eu não gosto de espaguete com molho Não gosto de espaguete com nada, eu gosto de espaguete com feijão Especificamente com feijão, exato Eu já provei o espaguete com moio, já provei o espaguete sem nada Eu não gostei, na verdade sem nada eu gostei Mas outro dia eu decidi provar com feijão E eu amei espaguete com feijão O engraçado é que eu não gosto de sopa de feijão Eu acho sopa de feijão muito forte, o gosto do feijão Mas espaguete com feijão eu adoro Então quando eu meto um montão de espaguete aí nas coisas É porque eu gosto de espaguete com feijão e não de espaguete Espaguete Lasanha, Sério, é só eu sentir o cheiro de lasanha que já me dá enjoo, que já me dá tudo na cabeça Porque eu odeio cheiro de lasanha, eu odeio a lasanha em si, então não tem mais o que falar Também que eu odeio coisa com cheiro muito forte, principalmente isso que tem muita meleca, que é muito pastoso Eu odeio, então vou deixar no odeio Miojo Sério, é engraçado a pessoa falar que ama espaguete com feijão, mas odeia miojo, só que... É, eu não tenho muito o que dizer. Peixe empanado. Olha... Tem um restaurante aqui perto que eu até encomendo algumas vezes um peixe empanado lá, que é o restaurante garupa. E eu realmente recomendo que vocês comam lá qualquer dia, que vocês provem os peixes empanados de lá. Porque recentemente eu tava com tanta vontade que eu tive que falar: mãe, pelo amor de Deus, vamos tirar um dia pra comer peixe empanado. Você pega. Você faz. Você faz não, você compra camarão pra você e papai. Se vocês não quiserem comer peixe empanado, mas eu adoro peixe empanado. não sei o porque eu tenho isso com peixe empanado mas eu gosto de tilápia em si, tilápia empanada bacon, odeio também tipo assim, quando eu tava na outra escola, sempre às 6 horas da tarde que era eu estava no período da tarde vinha o carrão, aqueles coisas lá de pipoca com bacon, sabe? o cheiro daquilo já me deixava mal tanto que outro dia eu também provei bacon e achei muito forte o sabor. Tipo assim, eu gosto de sabor forte, só que de apimentado. Tanto que hoje teve churrasco aqui em casa e eu praticamente fumei a linguiça. De tão forte, tão quente que ela tava, Eu fumei a linguiça. Mas o bacon eu odeio. Por falar nisso, acho que a foto da linguiça não veio aqui, mas eu realmente tá na lista das favoritas a da linguiça. Salsicha. Olha, eu nunca cheguei a pedir pra comer salsicha, na verdade é tradição, todo sábado à noite eu comer um lanchinho com salsicha Mas se for a única coisa que tiver, eu como a salsicha, não é que eu não gosto, não é que eu odeio, não é que eu gosto É porque, sei lá, meio termo, eu não como pelo sabor, eu como realmente pra nutrir, assim Só que salsichas matam mais que qualquer coisa, então eu tenho... não é medo, mas eu só como de vez em quando por causa disso Oi, eu sou uma salsicha e vim dizer que acabei de matar a geolazia aqui. F nós comentários galera. Cachorro quente. Toda sexta-feira eu como um cachorro quente No... Eu não lembro se é o café da tarde ou o café da manhã Mas toda sexta-feira eu como um cachorro quente Ainda que eu vou ter que... Agora segunda, fazer umas coisas lá Eu vou ter que comer o cachorro quente mais cedo Como um almoço, porque eu não vou poder almoçar em casa E é um compromisso meio sério assim. Então eu vou comer um cachorro quente Você deve achar estranho Porque eu coloquei que salsicha Só se for a única coisa que tiver Mas eu gosto do cachorro quente Porque ele tem patata palha, ketchup eu chupir um pouco de mostarda, porque eu odeio mostarda e também a batata palha, e o pão e, a, e o ketchup então pra mim é ok pão de queijo odeio pão de queijo, eu odeio se vocês me colocarem um pão de queijo na cara, eu juro que eu mato vocês eu odeio pão de queijo mais que minha própria vida Caraca, isso foi meio pesado, né? Desculpa, eu sei que eu exagerei nisso. Mas eu odeio pão de queijo, eu odeio a existência do pão de queijo, eu odeio o cheiro do pão de queijo, eu odeio o sabor do pão de queijo, eu odeio tudo que envolve pão de queijo! Mas então foi isso. A uh, tier list das comidas. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, compartilha com algum amigo aí. Se inscreve no canal, comenta. Então é isso, abraços.